Olá! Primeiro de tudo eu queria agradecer a você que vem assistindo esse canal, seja nos últimos dois anos, ou seja nas últimas duas semanas, ou nos últimos dois dias. A boa notícia é que agora esse canal é recebeu um apoio da Adobe, então eu quero bombar nos tutoriais, e para isso eu preciso da sua ajuda. Então, você querendo saber alguma coisa, querendo aprender alguma coisa que possa também ser útil para outras pessoas da comunidade, deixa uma mensagem nesse vídeo e assim que possível eu faço o tutorial para você. Basicamente eu consigo fazer tutorial em, eu diria que quase qualquer produto da Adobe, mas o, se você der uma olhada nos vídeos que eu já fiz antes, são os programas que eu tenho mais experiência, então só deixar o seu comentário e obrigado por assistir o canal. Até a próxima.